Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e vou comentar com vocês agora a questão 114, 214, do livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 7, então acompanhe. A questão 214 eu poderia resolver um pouco mais rápido, mas vai ser um pouquinho estendido, que eu quero mostrar para vocês, eu preparei uma estrutura em gráficos, tá? para que vocês consigam compreender essa solução. Apenas sair um pouco da geometria analítica por si só. Vamos lá, ela diz assim, determine o vértice C de um triângulo ABC de área igual a 2, no qual ponto A vale tanto, B vale 4 menos 1, e cujo baricentro está sobre a reta 2x menos y mais 3 igual a zero. Bom, esse ponto C, vamos dizer que ele tem coordenadas x' linha y', linha, tá? E eu sei que a relação, então, nós vimos a relação entre, entre seus vértices, nós podemos obter a área. Daqui a gente vai pegar uma equaçãozinha já, tá? Por exemplo, então eu sei que uh, 3 menos 2, 4 e menos 1, e x linha, y linha... Aliás, deixa eu só estruturar aqui. Nós sabemos que a área do triângulo ABC é a metade do módulo do determinante obtido aqui, certo? Então, eu vou calcular esse determinante e depois trazemos para cá. Ah, sim! E essa área nós temos, ela vale 2, Depois daí a gente vai trabalhar um pouquinho. Então vamos lá, fazendo aqui, fazer um pouquinho rápido, 3 vezes menos 1 um, vezes 1 um, dá menos 3, depois x' ou x vezes menos 2 vezes 1 um, é menos 2, x' e 1 um vezes 4 vezes y, 4 y linha agora diagonal secundária e as suas, que seriam as paralelas lembrando que a gente faz por poderia duplicar as duas, por sarros né? duplica as duas colunas ou duas linhas e faz essa multiplicação consigo fazer direto aqui tá então menos x vezes menos 1 vezes 1 menos x linha mais 3 vezes y vezes 1 por fim, 1 um vezes menos 2, vezes 4, menos 8. Tá? Este é apenas o determinante, tá? Então, o determinante vai ficar, então, agora juntando os semelhantes. Então, temos menos 2, mais 1, um, então, menos x, deixar o x'', eu diferenciei por causa dessa equação, depois vocês vão entender. Depois 4y, menos 3y, então mais y', e por fim, menos 3, mais 8, então mais 5. Ok, pronto. Essa aqui, eu sei que o determinante ele deve obedecer essa equaçãozinha aqui, essa relação, menos x, mais y, mais 5. Tá? Então, tem várias possibilidades para o determinante. Substituindo aqui, nós vamos ter assim. 1 meio, vezes o módulo disso aqui, vamos ter uma equação modular, né, mais 5, deve ser igual a 2. Ou o módulo de menos x1 mais y1 mais 5, deve ser igual a 4. Bom, aqui a gente chega numa... Abre dois caminhos, né? Então como isso aqui está em módulo, isso aqui pode ser tanto negativo como positivo Eu posso dizer que Que isso aqui pode ser Menos x1 Ou x linha, né? Mais y linha Mais 5 Igual a 4 Ou Menos x linha Mais y linha mais 1 um, igual a zero, isso aqui é uma equação, ou eu posso dizer também que menos x1, menos x, um x' linha, aliás, mais y' linha, mais 5 igual a menos 4. Desta forma, então menos x' linha, mais y' linha, mais 5 mais 4 mais 9 igual a zero. Então eu tenho duas configurações aqui, tá? Eu tenho essa ou essa. Então nós já vamos ter duas soluções possíveis, já que nós teremos essas duas situações que podem ser satisfeitas para resolver o problema. Então isso aqui, vejam que é, isso aqui se refere às coordenadas do vértice C. Tá? Isso aqui são as coordenadas de C. Tá? Eles precisam obedecer essa situação. Eu vou agora transportar vocês para um GeoGebra, onde eu já marquei algumas coisas aqui. Tá? Então, dêem uma olhada. Aqui é o ponto A e B, as coordenadas de A e B. Essa aqui é a equação dada. Eu sei que o baricentro tem que passar por aqui. Eu também já tomei a liberdade, adiantei um pouquinho e marquei esses... Essas duas equações aqui em azul e vermelho são, respectivamente, o ponto, uma das possibilidades aqui vai passar por essa reta azul, vai ter intersecção com essa reta azul, e outra possibilidade na vermelha. Então, veja que aqui. aqui indica... Bom, ainda, ainda não temos nada concreto, né? A gente precisa de mais uma informação. Bom, vamos voltar para lá agora, tá, só um instante, aqui, voltamos para as continhas. Então a gente tem que ainda uma outra possibilidade de verificar essas características a partir do seguinte, eu sei que o baricentro, ou seja, eu, eu vou ver qual seria as coordenadas, já que eu tenho uma relação, o baricentro tem que passar pela reta dada. Então, quais são as coordenadas do baricentro? Como que nós obtemos o baricentro na geometria analítica? Uh, nós, o baricentro nada mais é do que a, a média aritmética entre os vértices do triângulo, certo? Então, o baricentro vai ter coordenadas uh, de x, é 3 mais 4. mais o x' que eu chamei de, é, é a coordenada x do, do ponto C sobre 3 e o y vai ser menos 2, menos 1, 2, menos 1, mais y, dividido por 3 então eles têm essas características vou escrever aqui mais, de forma mais simplificada então o baricentro é 7 mais x sobre 3 Ou menos 3 Mais y sobre 3 Nós sabemos Que esse baricentro é comum Ele está sobre Essa reta, então eu consigo até Imaginar as coordenadas De, de onde ele vai poder Interceptar as outras, os outros Dois pontos, então se ele tem Essa característica, substituindo aqui em x Aqui é x' E y' tá então substituindo na equação dada, até vou fazer com outra cor para diferenciar aqui. Então vai ficar duas vezes o x é 7 mais x' sobre 3 uh, menos y, que neste caso é menos 3 mais y' sobre 3, mais 3 igual a zero. Então, seguindo aqui, vou reorganizar isso para ficar melhor, né? descendo. Então, 2 vezes 7, 14, mais 2X' sobre 3. Aqui eu vou só reorganizar o sinal, vou deixar assim, mais 3 menos Y' sobre 3, tá? Inverti o sinal, mais 3. Igual a zero. Multiplicando toda a equação por 3 vai ficar, então, 14, isso aqui não está com jeito de 14, agora sim, 14 mais 2x' mais 3 menos y1, já que simplificamos, né? mais 9 igual a zero. Deixando numa equação única que 2x' menos y'. E juntando esses termos, 9 mais 3 mais 4, temos, então, 3 mais 9, 12, mais 14, uh, 26, igual a zero, ok? Então, reservamos essa outra equação, que é bem importante. Então, eu sei que, substituindo ali, então, nós vamos ter essa outra equação, que, para que vocês possam entender, ela nada mais é, vamos voltar aqui, então, para... Eu vou colocando essa equação ali no GeoGebra, para que vocês possam ver. Vou mostrá-la. Está aqui, 2x menos y mais 26 é essa aqui. Está hum, lá distante, né? Então vamos afastar um pouco. Tá. Ou seja, o, o, a reta, os, os conjuntos de pontos que têm essas características de obedecer, interceptar aquela equação e ainda pertencer a, a x ou y, veja aqui, eu vou ter como solução já aqui, ó, menos 27 menos 28, menos 35 e menos 44. Mas como que nós obtemos esses dois, esses dois pares de pontos, tá? Esses dois conjuntos de pontos então veja que aqui já, são já é o vértice desses dois pontos o que, que nós vamos fazer? voltando novamente agora por fim para a continha aqui, nós vamos obter resolvendo essas duas equações aqui por exemplo eu vou chamar essa aqui de equação 3 tá? Nós vamos resolver o problema, ou chegar nessas soluções, resolvendo essas duas aqui. Ou seja, 2x' menos y' mais 26 igual a zero, com a equação 1. Então, menos x' mais y' mais 1. Igual a zero, tá? E depois fazendo com essa outra Eu vou fazer só essa primeira Para indicar um caminho Indicar um dos pontos Depois eu deixo para vocês terminarem a parte Veja que está fácil de resolver Já que eu não preciso nem multiplicar os termos Y linha já estão se anulando aqui ó. Fica fácil né Então sobrou aqui X linha Mais 27 Igual a zero Ou x' igual a menos 27. Então, essa é uma possibilidade. Substituindo aqui na equação, vou substituir nessa de baixo aqui, nós chegamos, então, no lugar de x, aqui vai ficar mais, menos, menos 27. Então, mais 27, mais y' mais 1 igual a 0, vai dar 28, y1 igual a menos 28 que é uma das soluções que nós apontamos lá graficamente, tá? A outra solução vai obter fazendo, então, a resolvendo a equação composta por, ou resolvendo o sistema de equações composta por 3 e 2. E aí a gente vai avaliar essa outra e vai obter o outro conjunto de respostas, que é menos 40. E... Menos 35 e menos 44, vou deixar anotado aqui: então, menos 35 e menos 44 é o outro par ordenado, o outro ponto. Vamos chamar aqui de C2 e C1, menos 27 e menos 28. Essas aqui são as duas soluções. Essa outra vocês obtêm aqui por esse conjunto, tá? Desculpa ter me estendido um pouco, mas foi para tentar mostrar graficamente o que a gente faz de forma, uh, por esses, pelos métodos mais diretos, sem avaliar o gráfico, que talvez fique um pouco mais concreto, tá bom? Então, obrigadão, até mais!